Terça Game. E hoje a gente vai falar sobre as melhores trilhas sonoras de jogo, porque videogame não é só gráfico, né? <risos> Sou o Mickey. Miki. Sou a Júlia. E, e é você também hoje. Hoje não tem gatos para pedir like, mas a gente tá aqui <risos> pra pedir likes. E se inscrever no canal se não é inscrito, também é apertar o sininho, porque ele é muito importante. O que ele é, que é importante, Miki? Com ele, a notificação nova de vídeo novo chega pra você. Vamos lá? Vamos lá. O vídeo de hoje tem um gostinho, assim, especial, né? Porque é indicação do Gustavo Souza. Gustavo, muito obrigado pela ideia de pauta. E se você quiser ver as suas ideias aqui no TV em cores, comenta, né? Também fala no Instagram, que a gente sempre olha e tenta inserir no nosso conteúdo. E começando aqui o vídeo, né? A primeira trilha sonora, assim, que eu acho que é exemplar, assim, nos videogames, é Bloodborne. Bloodborne, <risos> pra mim, é um jogo impecável em vários sentidos. Mas a trilha sonora, especialmente, tem um negócio especial que eu amo, assim, coro. Eu amo um coral, assim, de gritando de uma forma bonita, instrumentos muito, muito legais de rolando. E do Osman especificamente, eu gosto de como é que a atmosfera, é, a música, dita muito, principalmente quando a gente entra na área de Japão, né? Quando você chega assim no Japão, você sabe o que o Japão começou com a música. Tá te destruindo, assim, com, aquela, com aquele povo gritando, aquela música é super dramática, né? É desesperador. É, eu gosto, assim, <risos> quanto mais coral, melhor pra mim. E Bloodborne é isso, a atmosfera é bem dark e tal, então eles conseguem colocar um tipo de música que, por mais que não seja, assim, depressiva nem nada, ela é meio desesperadora. Então, ela meio que tão né, da fase da, do lugar lá, ou do chavão que você tá lutando. E, sério, nem todo jogo consegue fazer isso muito facilmente, né? Não, muito difícil, na verdade. Eu acho que Bloodborne é realmente um... um cristalzinho, que foi muito bem construído em absolutamente tudo. Não é o tipo de jogo que eu consigo jogar, mas é um jogo que eu gosto muito de assistir. Eu assisti o Mickey fazer todas as três versões. A gente podia fazer um live um dia daqui de Bloodborne, né? Você, no caso. É, eu, assim. Gira chorando. ali. É, assim, comenta aí se você após essa ideia -se, se você assistiria, né? Eu tenho assim um lugar muito especial que é como chefões, que cara, cada música pra cada chefão você consegue ver muito bem a característica de cada um e você sabe como lidar com eles a partir da música. Então, você transformar a trilha sonora, a música, dentro de um jogo em mecânica, é você tem que fazer um trabalho muito, muito bom. Então Bloodborne, parabéns From um software, né, minha queridinha? É isso. <risos> Eu vou falar de um jogo que eu gosto muito e que não é muito grande, que é Journey. O que não tem muita paciência, mas ele reconhece que assim, o visual e a trilha sonora trabalham muito bem. Eu reconheço que todo jogo é incrível. Assim, <risos> a trilha sonora, o gráfico é muito bom. É isso, gente. Só não, não colou pra mim. É. E assim, eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu ficava muito incomodada que não tinha fala. Só tinha um somzinho que você faz pra se comunicar com outro personagem. E quando esse somzinho entra na música, eu falei, cara, isso é genial. Assim, foi um trabalho todo de você fazer uma linguagem com todos os sons que estão acontecendo no jogo. E assim, é um jogo que, tipo obrigatoriamente, não tem muita coisa. Você explora, você conhece, você voa, você faz um monte de coisa aleatória, muito fofinha. Mas é isso. Não tem, tipo, monstros pra você destruir. Você sempre que ter uma galera. Não, eu acho <risos> ótimo. Assim, por mim, a violência não faz diferença. O que tem que ter é caminhada. <risos> E em Journey você caminha e a música te acompanha em absolutamente todas as situações. E quanto mais densa a situação, mais densa a música. Não, e eu gosto muito de Journey porque mesmo em situações tensas ele consegue criar uma atmosfera calma Sim. que... Você sente que tem certo controle da situação, isso é muito legal, né? Sim. É a ideia do jogo. É a ideia do jogo, assim, é a sua jornada. Então, assim, a música faz parte da sua jornada, a caminhada faz parte da sua jornada. Tudo isso tem que ser completamente coeso, porque é um jogo muito, muito, muito tranquilo. É um jogo que passa uma serenidade muito grande, mas ele quer te dar momentos de tensão. Então, ele faz isso com o visual e com a música de uma maneira impecável. Eu já falei aqui que eu amo coral. Se você também gosta de coral, já comenta aqui. Mas é isso, eu adoro uma música dramática, gente gritando, oh, tá... toda aquela coisa rolando. E outro jogo que faz muito bem isso é Skyrim. Principalmente quando você é um Dragon Ball, né, o escolhido ali. E um dragão chega pra tentar Não te matar. Tá te então assim, é... é uma experiência muito única quando você tá lá, assim, com a sua roupinha super porca, sabe? Você assim, Ainda tá começando o jogo e tal. E de repente um dragão desce. E vem uma música que você não tá entendendo o que tá acontecendo É muito engraçado como é que Scarlett prepara Porque a música começa a crescer aos poucos E você vê o dragão só descendo E quando ele chega, a explosão acontece E o jogo, assim, te joga E a música não te ajuda a ficar calmo Então é, é isso, né? No final do jogo eu gosto muito de tensão Eu gosto, não sei se você gosta, <risos> gente, Mas o jogo pra mim tem que ter essa, essa, esse rush ali acontecendo E Skyrim foi muito bem isso Principalmente com a música tema, que é do Dragonborn, né? Que tem os trailers, tem todas as fases, tem todos os dragões assim acontecendo. E a saudade de Skyrim, sério. Skyrim é aquele tipo de jogo que você sempre volta se você não cansa, se você gosta desse tipo de jogo. E a trilha sonora ajuda bastante nesse processo. Eu gosto muito de Skyrim, porque realmente a música é sempre um choque, ela, ela não é progressiva. Ela chega na porrada e você normalmente não está preparado. E aí quando você não está preparado para a música, você não está preparado para o dragão gigante que vem atacar você. Sim. Bem, eu gosto muito de matar dragões, eu não sei qual é assim, a ética disso, porque dragões não existem, mas você fala aí o que você acha, se é ético ou não matar <risos> dragões. Só que é isso, Skyrim faz um belo trabalho na trilha sonora. A última trilha sonora que a gente vai falar hoje é de Pokémon Red and Blue, que é Lavender Town. Eu acho que todo mundo que jogou Pokémon quando era criança ficou traumatizado com aquela música porque ela é assustadora, porque ela é feita pra ser assustadora, já que é uma cidade fantasma. É, e música assustadora em 8 bit é bizarro. É bizarro, porque é estridente, ao mesmo tempo não é estridente, o seu cérebro não consegue computar o que, que tá acontecendo. Eu lembro que algumas vezes, quando eu jogava, quando eu tinha aqui na cidade, eu tirava o som. Porque me deixava muito nervosa. Deve ter sido aí que você começou esse, esse rolê de tirar é, música de jogo. Eu aprendi com Pokémon que a gente pode tirar essas coisas pra não se estressar. Porque assim, eu me estresso muito com música. E normalmente músicas tensas me deixam 10 vezes mais tensa e eu não consigo me concentrar. Não, eu gosto tanto. Não, não, pra mim tem que ser não. zerado. Tanto que o Mick fica muito nervoso quando ele me assiste jogando, porque normalmente não tem som nenhum. Ah, até porque tem muito jogo que depende de som, às Sim. vezes. Isso é, às vezes, programático, né? Por conta de acessibilidade, mas muito jogo se baseia nisso. Sim, né? assim, a gente tem uma história tipo, ah, você ouve os passos do personagem e tal. Mas é isso, assim. As pessoas querem fazer uma imersão, a gente entende essa imersão, mas às vezes você não quer essa imersão. Eu não quero, o Mickey quer. Seu Cada um no seu. Cada um tem seu direito. <risos> e aí a gente quer saber de vocês. Quais são as trilhas sonoras que vocês mais gostaram? Será que vocês desligaram de <risos> Come... ninguém? Exatamente. Começa se você joga com sol ou sem som. <risos> Também comenta aqui se você concorda com as nossas indicações, com os nossos vereditos aqui de melhores trilhas sonoras. Não esquece, gente, de checar a gente no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais. A gente está sempre disponível, pode falar com a gente. Outros vídeos também teve em cores aí, tem muita playlist, compartilhe os vídeos nossos, por, partinho, por, favor, por favor, por favor. Isso no próximo vídeo, né? Tchau, tchau.